Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Mundo Animal. Hoje o tema do podcast será patologia veterinária. Estamos recebendo nos estúdios do Diário de Suzano a patologista veterinária Jusseli Cássia da Silva. Ela é que tem um laboratório dentro da clínica Mundo Animal. E nós vamos falar muito sobre essa especialidade muito importante dentro aí da veterinária. E se você chegou agora, este é o 14º episódio do, do podcast Mundo Animal... Os outros podcasts estão disponíveis lá no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, também no Instagram do Diário de Suzano, no YouTube e no Spotify. Então, deixa aí o seu like, compartilhe com os amigos e recomendo aí que vocês assistam os episódios anteriores. É, Jusceline, obrigado pela presença aqui no, no nosso podcast. Eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua trajetória e do seu trabalho lá na clínica. Eu que agradeço. É, bom, é, eu me formei em biomedicina né, antes e comecei a trabalhar como biomédica em laboratório clínico de humanos. E fiquei por uns anos trabalhando como biomédica. Aí eu fui fazer uma especialização em análises clínicas veterinárias em São Paulo. E montei um laboratório dentro da clínica Mundo Animal. É, o laboratório já está há 15 anos. Depois que estava montado o laboratório, eu fui fazer medicina veterinária. Aí me formei em medicina veterinária com o laboratório lá, fazendo as análises. E agora eu atendo também como médica veterinária. Depois de ter me formado, eu fui fazer pós-graduação em citopatologia veterinária, que aí é mais específico para lâminas de citologia e biópsias, pra... voltado mais para o laboratório. E agora eu estou fazendo uma pós-graduação em análises clínicas felinas. Você tem algum animal de estimação? Tenho. Agora é. tenho só dois, um cachorro uhum. e um gato. Mas já tive muitos. Uhum. Você falou que começou biomedicina, né? Biomedicina. Bio o que o que fez você optar pela, pela veterinária? O que por que que você optou por essa? Eu sempre gostei, desde uhum. pequena, né? É, todos os animais que eu achava na rua eu levava para casa. Acho que minha mãe deu graças a Deus quando eu casei porque parou de ter tantos bichos em casa. Uhum. Então assim encontrava um perdido, às vezes achava cinco, seis gatinhos abandonados, levava tudo para casa. E desde pequena sempre gostei muito e depois que eu fiz a especialização em análises é, clínicas né, veterinária eu passei a gostar mais ainda e teve um período logo depois que eu estava com o laboratório que não biomédicos não poderiam mais realizar exames também é, uhum. e assinar por isso e eu fui fazer é, veterinária, Além de ajudar com o laboratório, porque eu já tinha um laboratório e gostava muito de fazer todas as análises, né? Não ia fechar o laboratório. Aí fui fazer a, a faculdade de medicina veterinária. Uhum. E como é a rotina lá no, no laboratório? Então, é, é bem corrida, uhum. assim. Tem bastante exames. Tem tanto exame de vários animais, né? Eu, eu faço de todos. Como eu fui fazer as especializações e fiz várias horas na faculdade também. Tive minha professora de, de silvestres. Então, eu consegui ir para o zoológico, fazer horas para aprender a, a fazer os exames. Eu tinha uma professora muito boa, patologista, que é, fiz várias análises com ela, várias horas, para aprender outras coisas e no curso também de citopatologia ajudou bastante. Uhum. E... Você sempre, sempre se interessou por essa área, então, podemos dizer assim? Sim, Sim sempre gostei sempre. da parte de análise de células, ah. olhar no microscópio. Eu, antes eu queria fazer medicina, mas aí depois eu fiz técnico de patologia clínica quando eu tava na no, uhum. no ter, primeiro, segundo, terceiro colegial, aí gostei muito e fui fazer a parte de uhum. biomedicina para poder trabalhar em laboratório. Uhum. Aproveitando, né, ô, doutora, falar desse, desse tempo, a gente está no, no inverno, né, e os animais sentem frios, frio também, né? Sim. Vindo para cá, para o jornal, eu, eu vi muitos animais abandonados, né? Muito triste isso, né? Tá tendo, vocês chegam a, a ter muito caso lá de, de animais abandonados, que chegam, que as pessoas vêm na rua e levam para a clínica? Tem, tem e tem bastante gente que faz resgate, né, de, de animais e levam, uhum. aí cuida a gente é, faz exames e tudo quando o animalzinho tá bonzinho, eles acabam achando um lar e doam né uhum. tem bastante caso sim tá certo. muita gente pega e muita gente pegou também na pandemia né uhum. pegou bastante bichinhos e depois acabou abandonando é triste é muito triste né Tá certo. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, né? Desse uma paninha aí pra gente da patologia veterinária. O que é e qual a importância dela. A gente vai tirar essas dúvidas no próximo bloco. Tá bom. É, a patologia veterinária é como se fosse uhum. as análises de exames de sangue, urina, fezes. Igual para nós, que a gente faz no laboratório. A gente tem que fazer check-up todo ano e funciona da mesma maneira. para os animais é muito importante, porque eles... É, por exemplo, um gato acaba é, mostrando que está doente quando já está muito doente. E várias doenças, tanto para cachorro quanto para gato, uhum. também se você faz um check-up, pelo menos uma vez ao ano, fazendo os exames de sangue, exames de rotina mesmo, hemograma, uma função renal, uma função hepática, uma glicemia de jejum, você consegue verificar se ele tem algum problema logo no início. Então, a gente conseguindo pegar esse problema logo no início, a gente consegue tratar. Por isso que é muito importante levar para fazer check-ups, né? Fazer exames de rotina. Igual a gente, que a gente, a gente vai no médico também, né? Uma vez por ano, pelo menos, a gente tem que ir no médico e fazer exames para ver se a gente está bem ou não. E, assim, a clínica como meus professores falavam, é soberana, você tá lá, vai na clínica, o médico veterinário vai fazer a consulta, vai verificar se o animalzinho tá bem, se não tá, só que os exames, eles acabam fechando o diagnóstico e até sendo preventivos, você consegue detectar logo no início, por exemplo, tem um problema renal, você já consegue detectar que tá com aquele problema renal, e já começar a tratar. Não esperar com que o seu rim pare de funcionar de verdade, o animal Sim. pare de comer, uhum. começa a vomitar, e aí não tem mais o que fazer. Uhum. E tem quais são as diferenças entre, a, entre o atendimento aos animais e aos humanos? Tem alguma diferença? Ah, não tem muita diferença, uhum. porque é, os animais também têm que fazer o mesmo procedimento que a gente. está em jejum alimentar, para coletar os exames, é, tem que na clínica mesmo, para fazer o atendimento, como se fosse um clínico geral que está fazendo atendimento no humano, o médico veterinário vai estar tá fazendo atendimento no, no animalzinho. É, é lógico que o animal a gente vai olhar se os linfonodos estão aumentados, vai fazer um, uma análise mais precisa quando você vai fazer a consulta. É... Isso não acontece com a gente, né? A gente vai no médico, geralmente o médico não passa a mão em você inteiro para ver como que você tá, como que você não tá. Ele uhum. acaba perguntando para você. Como eles não falam, a gente tem que fazer uma análise muito mais específica e mais minuciosa. Tá certo. As dúvidas serão sanadas no próximo bloco. Vamos continuar dando sequência ao podcast Mundo Animal. Sobre patologia veterinária, a gente volta já. Farmácia Doutor Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto GT com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários. Tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos de volta com o segundo bloco do 14º episódio do podcast Mundo Animal. Hoje o tema é patologia veterinária e agora nós vamos tirar algumas dúvidas com a doutora Jusceli Cássia da Silva. Eu vou começar perguntando quando a, a patologia ela, ela será recorrida, né? quando ela deve ser recorrida. Bom, como eu falei anteriormente, é, o melhor é sempre fazer um check-up anual. Porém, quando se apresenta algum problema, o animalzinho está vomitando ou está sem comer, ele está com algum problema diferente do normal, aí a gente faz exames de sangue para poder verificar o porquê daquele problema. Porque pode ser várias coisas, né? Se ele, é, por exemplo, está vomitando e não fazia isso e não comeu nada de diferente, ele pode estar tá apresentando algum problema hepático ou problema renal. Então, fazendo exames de sangue, a gente consegue verificar se o rim dele está danificado ou se é algum problema hepático para poder tratar. E, às vezes, ele tá, é, não está comendo e está mais é, quietinho, pode ser um problema anêmico, um hemograma, a gente já consegue detectar essa anemia para uhum. poder dar um polivitamínico e corrigir a anemia do, do seu pet. Os exames, ele tem, tem alguns principais exames que você pode mencionar para a gente e explicar sobre eles? Ah, tem exames, vários exames, né? A uhum. gente tem uma cadeia enorme. Aí assim, para anemia é igual a gente, tem o hemograma, né? Para ver uma função renal, função hepática, função renal, a e creatinina, uma, uma função hepática, um TGP, uma, fos uma fosfatase eucalina, para gatos ver mais... É, aconselhava fazer o gama GT para ver se tem problema é, de lipidemia, né? um colesterol, triglicérides, é, problemas hormonais, igual a gente, a gente também faz dose hormônio nos bichinhos, tem os exames de fezes, exame de urina, É como se fossem os nossos exames mesmo, eles também têm todos os exames igualzinho a gente. Tá certo. Então, o check-up acaba sendo extremamente importante neste caso, né? Nesse, para para o profissional que trabalha com, com a patologia. Sim, uhum. muito importante. São trabalhos conjuntos, digamos assim? Sim, são sim, são bem, um junto com o outro, né? Tem análise clínica e análise veterinária, do consultório, o, o veterinário tá ali fazendo a análise do bichinho, tá examinando e os exames de sangue são complementares a toda essa análise. Então é, é sempre importante ressaltar, então que é necessário a realização do jejum, né? Queria que você falasse por que é necessário. Recentemente nós tivemos aqui com o um tema de medicina preventiva, né? E destacamos, né, essa importância. Eu gostaria que é, se, é sempre importante ressaltar isso, né, da importância do jejum. Sim, o jejum é muito importante. Tem exames que não necessitam de jejum, como o um hemograma não precisa necessariamente de um jejum. Mas se você vai fazer um colesterol total e um triglicerídeos não pode ter aquela gordura no sangue e isso vai atrapalhar. Então, a gente precisa de 12 horas de jejum, por exemplo. Aí tem 12 horas de jejum alimentar. Sempre é, lembrando de não tirar a água, só tirar a comida. Porque você tirando a água, como eles têm que beber água várias vezes ao dia, é, se você tirar a água, pode causar uma leve desidratação. Aí fica mais difícil para fazer a coleta. Para a parte de é, função renal, função hepática, também é necessário jejum, mas aí é um jejum menor, jejum de 8 horas, porque também a parte de alimentação vai interferir no resultado dos exames, aí a gente não consegue ter é, a real é, precisão, se é um problema do rim mesmo, ou é porque só porque estava com comida e não estava com o jejum correto, e aí alterou um pouquinho do resultado. Então, reforçando, a água não altera em nada, né? A água não, não. Jamais tira a água. Não tira água, ah. só tira o alimento. E as células sanguíneas, elas são, no modo geral, elas são parecidas, né, a nossa com a dos animais? São, são parecidas. Dos cachorros, são bem parecidas. Do gato é parecido, só que os eritrócitos, né, que são as hemácias, são bem menores. É, agora, de aves e répteis, os eritrócitos todos têm núcleo. Então, um, um aparelho é, não consegue dosar é, o hemograma de aves e répteis, porque ele acaba lendo todos como leucócitos, né, porque os leucócitos têm núcleo. E aí, todo o hemograma de aves e répteis tem que ser contado todo manualmente, porque é bem diferente. De gato, como a hemácia também é bem pequenininha, é, tem sempre que, que fazer num aparelho voltado para a veterinária, porque ele tem uma calibração diferente da agulha, a agulha vai puxar, aspirar e vai contar de um modo diferente. Um aparelho veterinário, você consegue determinar qual animal você está lendo, tirando aves e répteis que não lê. Se você faz, porque tem muita gente que faz exames veterinários em laboratório humano. Mas as nomenclaturas, algumas coisas, são bem diferentes dos humanos. E as demácias do gato, por exemplo, como são bem menores, o aparelho não consegue ler corretamente e vai soltar um resultado errado. E aí a gente acaba se baseando nesse resultado e tratando de uma maneira que não é correta. Então isso pode interferir bastante no tratamento dos animais. E você já atendeu outros animais, além de cães e gatos? com na... a situação que você pode lembrar pra gente? Assim, lá embaixo, na clínica, eu só atendo cães e gatos. Cães e gatos. É, uhum. Quando eu fiz domicílio, eu já atendi diferente só cavalo. Agora, das análises sanguíneas no laboratório, a gente faz de todos uhum. os bichos, né? Uhum. É, já fiz uma, uma que foi bem diferente, que eu é, só tinha visto na faculdade, foi do avestruz. Como a gente tem lá na clínica o Dr. Rodrigo, que é especialista em silvestres, ele atende vários animais diferentes. Então, isso é muito interessante, né? Uhum. É, ele já atendeu um avestruz, que ficou até internado lá na clínica, eu fiz o exame de sangue desse avestruz. Ele atende coelho... É, tintila hamster papagaio então todos esses animais eu já fiz exames de sangue de desses animais uhum. e cada um com as suas com as suas particularidades né sim cada um com suas particularidades aí tem as diferenças né das da, da coloração de cada célula que em cada espécie é diferente o tamanho das hemácias como eu te falei dos leucócitos é bem diferente de um para outro então a, a pessoa que trabalha com isso tem que fazer uma análise bem bem minuciosa né da da situação. Sim, e não adianta também só passar num aparelho. O resultado de um aparelho a gente sempre tem que desconfiar. Então todos os exames que são passados no aparelho, o aparelho ajuda muito, mas a gente sempre tem que fazer uma, uma lâmina para conferência em microscópio. Toda vez a gente faz essa conferência. Para analisar o estágio de uma doença também é o mesmo processo? Como é que vocês fazem? Ah, isso depende, né? Porque, por exemplo, se um animalzinho vai e chega lá com uma é, suspeita de uma piometra, que é uma infecção uterina é, quando você faz um hemograma desse animal, é, você vai ver um aumento de leucócitos, né? tem um aumento de segmentados, então a gente é, consegue visualizar mais ou menos como que está a grau de inflamação. Por exemplo, às vezes tem um grau de um grau inflama, inflamatório que está leve, tá com seus 20, 30 mil leucócitos, mas pode ser que já esteja com 50 mil leucócitos, então isso é... Com o resultado de um hemograma, você consegue determinar o grau de inflamação, infecção, né? E conseguir tratar. Porque daí você sabe que você tem que dar um antibiótico Bacana. maior ou com, por mais tempo, ou um hum. antibiótico por menos tempo. E entre essas doenças tem a, a giardia, né? Você falou que a giardia tá tendo, tá tendo bastante caso. O que, que você pode falar pra gente? O que é a giardia? Como é que é o tratamento dela. Sim, a giardia é um protozoário, né? Que é ela acomete muitos animaizinhos, né? A gente acha nas fezes. E ela é muito resistente ao solo, o grande problema. Ela fica até três meses viva no solo, tanto tendo sol, chuva, vento, ela tá ali viva. E ela é zoonose, isso que é o grande problema, afeta a gente também. E o grande problema da giardia é que a gente tem que ter muito trabalho de higienização. Porque é, como ela acomete os animais ela fica ali no intestino grosso é, e ela vai sendo liberada nas fezes a gente trata tem um protocolo de tratamento né um protocolo diferente de uma vermificação normal porque a vermificação normal você vai fazer um dia após 15 dias vai repetir o procedimento a GIARDIA é diferente você tem que dar três dias seguidos tem um tempo um período que para e mais três dias seguidos e nesses é, intervalos assim que você termina o procedimento de três dias tem um trabalho extra, que aí você tem que fazer uma higienização na casa toda, com um produto à base de amônia quaternária, tem que dar banho no seu bichinho, porque se ficar algum protozoário grudadinho no pelo, ele vai lamber, e um o ossício, né, que é o ovinho do protozoário, ele vai lamber e se reinfectar todo novamente, você tem que lavar o come, os comedouros lavar paninho, caminha, tudo que ele, ele usa, Fora todo o ambiente onde ele fica, inclusive as nossas solas dos sapatos, porque se ficar o cisto ali, ele vai lamber de novo e vai se reinfectar tudo novamente. Uhum. E ela é muito agressiva para eles, porque como ela fica aderida no intestino grosso, ela corrói toda a parede do intestino grosso. E aí causa aquelas fezes com sangue, muco, eles perdem a, ader a aderência de proteínas e vitaminas, porque isso é feito... Pela parede do intestino grosso e como está tudo corroído o intestino grosso, eles não vão ter mais essa adesão da alimentação de proteínas e vitaminas, acabam Sim. ficando anêmicos, às vezes até morrem quando não tem tratamento. E tem vacina, né? Contra tem, a giardia? Tem, a vacina contra uhum. a giardia é muito importante, é, uhum. ela não vai impedir com que ele pegue a giardia. Porém, a vacina, ela faz uma barreira protetora em volta do intestino grosso e faz com que o trofozoíto, que é a forma adulta da giardia, não consiga se fixar no intestino grosso. Aí, ele não se fixando, ele vai sair nas fezes. Porém, o trofozoíto, ele não consegue viver muito tempo no solo. Então, assim que ele sai, ele já morre. Ele morre em no máximo 30 minutos. Então, ele morrendo, a gente acaba fazendo com que a até acabe acabando com a giardia, se todos os animaizinhos tomassem a vacina, né? Porque daí, não tendo mais um, um cisto vivo até três meses, não tem mais reinfecção nos animais, e aí acaba diminuindo essa quantidade absurda que está tendo de casos de giardias e, e nos animaizinhos. Tá certo.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 Estamos de volta com o terceiro e último bloco do 14º episódio do podcast Mundo Animal. Hoje o tema é patologia veterinária e vamos dar continuidade então às dúvidas sobre essa especialidade. Nós vamos entrar agora no exame de fezes que você estava citando agora na questão da diárdia, né? que é um problema que, que você consegue analisar através das, das fezes do, do animal. Né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho desse procedimento de coleta, como é, como é feito. Sim, o exame de fezes é, é muito fácil de se coletar, o tutor mesmo pode coletar em casa. É, a gente precisa de pequena quantidade, né, uma quantidade de uma pazinha que vem dentro daquele potinho coletor já é o suficiente. O animalzinho acabando de fazer as fezes é só coletar um pouquinho e se não for levar direto pro laboratório no mesmo, no mesma hora, né, que coletou, pode armazenar na geladeira que ali fica conservado e levar depois pro laboratório. É, o melhor cê, sempre é coletar três amostras, porque além da giardia, a gente tem vários protozoários e eumintos. E cada um tem um ciclo de é, evolução é diferente. Então, eles é, por exemplo, a giardia, como a gente falou, ela fica alguns dias sem oviposicionar, né? Que é liberar os ovocistos nas fezes Então, é... Se a gente coleta uma amostra só, pode ser que a gente dê um resultado falso negativo. Porque pode ser que a gente pegue bem no dia que não tá tendo essa oviposição. Então, três amostras em dias alternados é a melhor coleta. Por exemplo, coletou segunda, quarta e sexta-feira. A gente consegue, mesmo que não pegue algum dia que não esteja fazendo essa oviposição, outros dias a gente consegue pegar. E aí, a gente tem um resultado com mais uhum. precisão do, do exame de fezes. Uhum. O exame de urina é a mesma coisa? A mesma o exame coisa. de urina pode se coletar em casa, desde que seja uma urina rotina, não seja um exame para cultura e antibiograma. Se for um exame de urina rotina, o chão sendo um chão de superfície lisa, estando limpinho, o, o animalzinho fazer, acabando de fazer, pode coletar, aspirar com uma seringa, colocar num potinho ou levar na seringa mesmo, para a gente analisar. Se for um exame de cultura e antibiograma, aí não pode ser do chão limpinho, porque a gente tem que ter um processo mais estéreo. Aí tem que fazer a coleta por cistocentese, que é por uso, através de um ultrassom, o médico veterinário ultrassonografista vai fazer o ultrassom da bexiga e vai ser coletado com uma agulha direto na bexiga, para não ter perigo de ter essa contaminação de bactérias. E o tempo desses exames, quanto, quanto chega a durar, quanto tempo sai o, o resultado? O resultado, se for um exame de urina e fezes normal, é rápido, é num prazo máximo de 24 horas. Os exames de sangue de rotina também, o prazo máximo é 24 horas, até 24 horas o resultado está pronto. Agora, se for uma cultura de antibiograma, demora mais, porque a gente tem que semear numa placa, esperar essa bactéria crescer, que é de 24 a 48 horas, depois separar essa bactéria semear em outra placa, colocar os antibióticos e mais 48 horas para a gente ver qual antibiótico que vai ser sensível ou resistente, ou seja, qual antibiótico que mata essa bactéria e qual antibiótico que não mata mais a bactéria, porque às vezes é, ele já fez tratamento para uma infecção de urina com um antibiótico, esse antibiótico não chegou a matar totalmente essa bactéria, essa bactéria voltou e agora ela fica resistente àquele antibiótico, igual na gente, que a gente também não pode ficar tomando antibiótico antibiótico, é, porque faz as bactérias ficarem resistentes e essas bactérias ficam muito fortes. E aí a gente, esse exame de cultura e de antibiograma, demora 5 a 7 dias um resultado. Com os animais idosos, a gente vai voltar um pouquinho no assunto do, da questão do check-up, né? Essa atenção tem que ser um pouquinho maior, né? Sim, porque os animais idosos, igual a gente velhinho, né? Uhum. É, eles vão, o rim vai funcionando mais devagar, o fígado também já vai tendo aqueles acúmulos de gordura e vão precisando de uma ração mais específica de uma vitamina maior porque eles já não têm tantas vitaminas e não não produzem tudo mais corretamente igual igual eles produziam quando eram novinhos né os hormônios já vão ficando mais com menos quantidade de produção então eles a gente tem que tomar um, um cuidado maior com eles. Então, se possível, fazer um check-up a cada seis meses é bem melhor, porque eles estão mais velhinhos e já não tem mais aquele organismo igual eram quando eram novinhos. Uhum. Nós falamos da medicina preventiva em alguns episódios anteriores, então acaba entrando também como uma, como uma, uma forma de, de prevenção. Sim. Atuando só, de forma preventiva, no caso. Sim, só que daí é um intervalo menor, né? Um, um, um paciente novinho de dois, três anos, um, dois, três anos, você faz a cada 12 meses. Agora, o velhinho, a partir que já tem uns 8 anos, é, já é recomendado fazer a cada seis meses. E quais orientações você deixa para os donos dos, dos animais? E na questão, antes de realizar o, o exame. Tem a questão do jejum, né? Sempre importante ressaltar isso. Sim, é importante o jejum. É, caso tiver qualquer dúvida, ligar para a gente. A gente já faz essa. A sens... Essas são direitinho, já informa o que precisa, o que não precisa, porque tem exames que precisam de jejum de 8 horas, como eu tinha falado, outros exames que precisam de 12 horas, alguns 6 horas já é suficiente, hemograma não precisa de jejum, então tem alguns exames que tem uma certa obrigatoriedade de um jejum mais prolongado e outros de um jejum menor, mas em qualquer dúvida a gente tá lá, é só ligar e a gente uhum. esclarece. Tá certo, então. É, Júceline, obrigado pela sua participação aqui no, no podcast. A gente fica aí à disposição caso você queira voltar aqui. Eu que agradeço. É. obrigado a vocês. E nós vamos encerrando aqui o 14º episódio do podcast Mundo Animal. Lembrando que o endereço da clínica está aqui, vai aparecer na sua tela. E o podcast volta na semana que vem com tema, o com tema oftalmologia. Lembrando que tem esse e os outros episódios disponíveis no site do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, Instagram, YouTube e Spotify do Diário de Suzano. Então eu agradeço a você que assistiu e até semana que vem com mais um podcast Mundo Animal.